Balance de branco vamos de uma. Olá, que tal como te vai, bem vindo a este canal. Antes de seguir no seu vídeo, te é, Balance de branco. Já mo visto já, já hoje aí um vídeo solo sobre temperatura, dele color vai vale? Vou deixar enlaçado. Vai a lo antes de ver esse, para quem entenda melhor aí, vale? Mas vou refrescar aqui. Então, sabemos que cada ambiente, cada luz, seja natural ou artificial, vai, tener, vai apresentar uma temperatura de color. Então, basicamente, sabemos que a luz pode ser caliente, cálida ou fria. Né? As luzes as luzes cálidas são tons mais anaranjados e as luzes frias, mais tons azulados. Aí. em Na escala aí de temperatura de color, ela vai ser anotada apontada aí como temperaturas kelvins aí, não? então se uma luz caracterizada aí como caliente o cálida vai variar aí vai ser menos kelvins, então vai ser uma escala de mil kelvins luzes cálidas, hasta dez mil kelvins luzes frias aí esse rango aí, não? então se luzes cálidas vão ter as de vela, chama de vela Luz de tungstênio, etc. Vai indo até 5.500, luz do sol, e passa por um dia nublado, luz de sombra, etc. Vale. Então, nosso olho quando vê um ambiente, ele automaticamente ele vai regulando aí para obtermos okay, um, uh, uma imagem balanceada. Né? Então, vemos os rojos como rojos, os blancos como branco os azules como azules, etc. Pela nossa câmera novo, a nossa câmera nós temos que informar a ela que que temperatura de color há em esse ambiente, aqui. para para que para que ela ela compense isso para lograr uma imagem balanceada em sentido de que de que os brancos são brancos, os roxos são roxos, os azules são azuis, vale? E por isso por isso temos a nossa câmera eh, esse essa opção de balance de branco, assim para obter uma imagem onde os colores são reales, não? são tal qual eu estou vendo. assim. Se eu estou em um ambiente, por exemplo, onde eu sei que há uma luz cálida, anaranjada, então eu sei que por aí minha temperatura de color está em 2.500 K por aí, a luz de tungstênio, como essa luz do fundo aí. Então, eu tenho que dizer a minha câmera, mira, o ambiente aqui está com a temperatura de color de 2.500 K por aí, ou Tu vai ver em tua câmera, tu vai ter os íconos aí, não? Então, eu seleciono aí, luz e tungstênio, por aí. Então, o que, que minha câmera vai entender? Ah, ok. Tá, tá um ambiente cálido, então eu vou compensar, vou balancear isso aí com uns tons um pouco mais frios, para obtener os colores tal qual, assim. Para obtener esse balanço de branco, para que os blancos sejam blancos, vale? Então, eu vou obter sempre, o balanço de branco sempre vai... Llevar isso, né? a esse balança e lograr uma imagem é, mais realista assim, vale? então eu, eu fiz aqui uma prova aí, e fui oscilando aí os balanços de branco e tu vai vendo como esse ambiente vai cambiando de color, não? vai cambiando os tons. Aí. Vale, então se eu também trocar he por exemplo, uma foto com essa cabeçota aí A mesma foto, no mesmo ambiente, com todas as configurações iguais E fui variando o balanço de branco E tu vai vendo como vai cambiando os tons aí vale. Então, ademais dessa de possibilidade de regular o balanço de branco de maneira ideal Para, para levar a mimar a, mi a um equilíbrio aí para que os blancos sejam blancos e os colores sejam realistas, assim, eu tenho essa possibilidade criativa. Eu posso meio que enganar minha câmera. Então, se si, eu si vou em uma puesta de sol, por exemplo, super luz cálida, anaranjada, assim, então, teoricamente, eu deveria dizer a ela, mira, esse ambiente está com a temperatura de color muito cálida, então, quando eu hago esse balance de blanco em minha câmera, ela vai compensar isso, então vai reduzir um pouco esse anaranjado dele por a posta de sol e vai lograr aí uma imagem mais equilibrada. Mas eu posso dizer a minha câmera que, é, que esse ambiente é, tem uma temperatura de color muito fria, por exemplo. Então eu, eu, digo, eu, eu, digo, eu digo à minha câmera que é, o ambiente está com, sei lá, 8.000 assim. Então aqui minha câmera vai fazer, ela vai pôr aí mais tons de a um. Então, minha espécie de sol vai ficar muito mais anaranjada, assim, por exemplo. Então, eu posso intensificar isso, Então, Eu posso jogar com isso, assim. Então, eu posso enganhar minha câmera e agregar mais anaranjada a essa cena. Eu posso... E outros ambientes iguais, assim, vale? Eh... Então, por exemplo, essa, essa cena eu estou gravando com balas de branco, com luz fluorescente, por exemplo. Porque eu fui jogando aí e fui vendo como, qual equilibrava melhor o fundo aí, para mim, né? Então, é, umas davam tons mais a, a, é, enfatizavam os anaranjados, outras deixavam muito azules, e etc, etc. Então, eu fui vendo um aí que, que me servia. Não? Então, sugiro assim que tu juegue aí com esses modos que há e vai vendo, vendo como isso funciona. Assim. Como ele vai equilibrando a cena Segundo a temperatura de color que tu informa a câmera, e juega com essa possibilidade criativa de enganar a câmera. Agora, ¿vale? há um modo aí também que é um modo manual ahí, que se chama pré. Então, se si tu entra nessa en opção, tu vai ver uma mulher segurando na horra. Então, esse modo, de yo, por exemplo, vou em um ambiente que vou fazer a fotografia e hago uma fotografia com uma horra em blanco. Por exemplo, aí também escalas de grises que dizem que vendem por aí também, que é um pouco mais precisa, pero com na em branco também se assim. tu uma foto aí, com a hora em branco e tu pode ler essa fotografia, porque tu tá aqui com um branco puro, assim, se supõe. Então, quando tu fazes a foto aí, é, tu pode entrar em menu de tua câmera e ler essa fotografia como é, como a imagem para arrostar o balanço de branco de tua imagem. Vale. Então, a câmera vai pegar esse branco puro e vai equilibrar, e vai ser balance balanço de branco com base a esse branco. Vale. Então eu de água é de branco com base a esse branco puro. Então eh, também é uma possibilidade aí de ser manualmente assim. Então se lograr um bom balance branco aí, vai depender de, de, de que tu queira Então se si tu quer lograr tons de pele bem precisos, eh, os colores bem precisos assim, então é bom fazer um bom balance de branco aí. Por exemplo, usar isso aqui, um card de gris aí, também é super útil para lograr essa precisão aí, vale? Então, os tons da pele da pessoa vai ser tal qual eu estou vendo, assim, e etc, né? Aúnco é, também pode jogar com os ícones que tenho e também pode jogar com essas possibilidades criativas de engañar minha câmera aí, vale? E lograr efeitos mais... e lograr outros tonos aí em minha imagem, vale? Tonos mais verdeados tonos mais esverdeados, tonos mais anaranjados, tonos mais azulados. Intensificar o azul que já está em ambiente, intensificar o naranja que já está em ambiente. Vale. Não necessariamente eu tenho que balancear para ter um branco puro aí. Vale. Eu posso jogar com isso aí. Vale. Então, isso aí, balance de branco, super importante. É... Algum que é possível arreglar isso em edição, é muito melhor já a ser tal qual eu quero, assim, na própria imagem. E, bom, bueno, também tem o balanço de blanco automático aí, né? Que... Que a câmera vale ler, vai... E, por geral, funciona bem, assim, também. Quando põe automático aí, ela, va, ela vai ser a leitura e vai... E vai trazer o balance de blanco ao mais neutral possível, assim. Aburrido, mas funciona, vale? Então, isso, nos vemos na próxima. Até logo!